Fala galera, tudo bom? Eu sou o Stick e o vídeo de hoje é o segundo vídeo de uma série de 10 vídeos sobre tudo da plataforma de investimentos Binomo, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, é o segundo episódio dessa série, vou deixar aí em cima nos cards é, o link aí dessa série, beleza? Pra você poder acessar. E basicamente, cada episódio vai ter uma parte aí sobre essa plataforma, sobre aí como você começa desde o iniciante até o avançado, né? Então, primeiramente, pra você que não conhece a plataforma da Binomo, o link vai estar aí embaixo pra vocês, tá? No comentário fixado, ok? Tem tudo aí no comentário fixado e na tela também tem um QR Code, onde você pode estar acessando diretamente, durante todo o vídeo tem esse QR Code e o cara, é muito simples a plataforma, é muito simples mesmo basicamente você tem que analisar o gráfico e através da análise gráfica, você tem que decidir se o gráfico está indo para baixo ou para cima, e aí depois da sua análise, você pode estar fazendo a operação tá? Então a gente tem tanto a conta demo, quanto a conta real, então isso é muito legal, só de você acessar, você já tem a conta demo, você pode testar bastante, treinar bastante aprender para depois começar seu investimento, e aí a conta real, por exemplo aqui, olha só, agora usando conta real aí sim aqui é com dinheiro de verdade você pode selecionar também o valor que você quer fazer na operação a hora que vai acabar a operação, então no caso aqui Meio dia 51, mas pode ser 52, 53, 54, 55, pode ser uma hora, 1 15. Enfim, tem operações menores e maiores. Você seleciona o tempo que essa operação vai durar. E então, você fazendo a sua análise, né? Como eu ia dizendo, você vê se vai para baixo, ó, você seleciona aqui o botãozinho vermelho para baixo, ou se você analisa que tá indo para cima, seleciona aqui o botão verdinho para cima, tá? Então, depende de tudo isso, obviamente, da sua análise, né? Então, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem, ok? Eu vou colocar aqui o valor de 4 para meio dia 51, vou colocar aqui para cima, OK? Então, vamos esperar basicamente aqui um tempinho, ó, basicamente 30 segundos. Bom, galera, e tá faltando aqui 5, 4, 3, 2, 1. E como vocês podem estar tá vendo, acertamos, ganhamos mais 7,32 tá aqui. vamos de 40 para 43, e a gente pode, por exemplo, vir aqui em transações aqui do lado, aparece, né, que eu investi R$ 4, reais, tive o lucro aí para R$ 7,32. Então é basicamente isso. Aqui do lado, você também tem a parte de torneios, Tá? com diversos prêmios que vocês podem ver a partir de calendário aqui também temos a parte de bônus, temos a parte de educação, isso é muito legal, mostra aqui para você aprender, né, você que é iniciante, o que é a negociação, como negociar na Binomo, como fazer um depósito, como retirar fundos, o que são gráficos, então inclusive a gente vai ver agora, né, como fazer depósito e como retirar, e também aqui tem algumas novidades. Além disso, aqui no cantinho onde tá minha câmera, tem um prazo aqui, você seleciona do gráfico, né, vou tirar minha câmera para melhor visualização. Então aqui, como eu falei, os prazos, né, então temos de 5 segundos, você vai ver que cada vela dura 5 segundos botar uma vela de 15 segundos, então a vela vai durar 15 segundos, enfim, 30 dias, você vai ver que são velas diárias, tá? De um mês aí, então você tem uma análise macro, né? Além disso, você tem o um tipo de gráfico que você pode selecionar, por exemplo, montanha, pode ser também é, de linha, apenas, o de vela é o mais tradicional, assim como de barra também, ok? Temos também alguns instrumentos de negociação, então você pode colocar aqui indicadores como média móvel, ATR, ADX, bandas de Bollinger, coloquei aqui no tempo de um minuto, tá? Só pra vocês entenderem, e obviamente Aqui você precisa de um estudo mais avançado para poder entender usar todos esses indicadores, mas desde aqui é mais para você ver onde fica, né? Então, novamente, aqui nas ferramentas e nos instrumentos de negociação que fica nesse cantinho onde tá a minha câmera aqui, beleza? Então, basicamente, tem várias opções tá? Você pode, por exemplo, ah, eu quero fazer aqui uma linha. Você pega aqui, ó, e olha só, tá vendo? Eu tracei essa linha aqui, ó. Isso aqui, obviamente, te ajuda nas operações, olha só, galera. Tá vendo? E agora, galera, o seguinte, se você quiser depositar, né, depois que você treinar na conta demo, quer depositar pra conta real, tem um botão ali em cima, depósito. Você pode estar tá clicando aqui, seleciona o país Brasil ou seu país, e aqui, o mais popular é Pix. Pix a gente sabe que cai rapidinho, né, o mínimo é 40. Eu fiz aqui, foi bem rápido, galera, mas também pode ser em PicPay, transferência bancária, boleto, Pode ser também pela lotérica, se você preferir, ou até criptomoeda, tá? Temos aqui Tether, USD, por exemplo, Bitcoin, Ethereum. Já a parte de saque, né? A parte que a gente mais gosta, é você clica aqui em sacar. E aqui você pode ver que basicamente tem um limite para 24 horas, você seleciona o valor do pagamento, tem aqui o Pix, bota aqui o seu nome, o proprietário da conta, e bota o tipo de Pix, CPF, telefone, e-mail, né? E basicamente você coloca aqui O Pix geralmente é bem rápido e já cai na sua conta o seu saque Então galera, depois eu faço outro vídeo mostrando um saque né? Que eu sei que vocês gostam Mas a ideia do vídeo de hoje foi essa por enquanto tá? Aqui vai ter o histórico de transação, o status e tudo mais ok? Inclusive galera, eu acabei de descobrir Da notícia maravilhosa, se liga Apenas na sexta-feira, no dia 17 de junho A Binomo vai estar tá dando o um status VIP da plataforma Para todo mundo Sim, você pode receber o um maior lucro nas suas negociações Ter acesso a 74 ativos maior cashback, um bônus de depósito duplo e a coisa mais legal, o famoso happy hour. Então, tudo isso sem necessidade de você depositar mil dólares na sua conta, que seria para você ser o VIP, né? Então, apenas por um dia e você só precisa se logar na conta da Binomo e fazer o um depósito agora. Então, você pode aproveitar ao máximo as negociações na Binomo. Lembrando que o link e o meu código profissional mais a conta 100% de bônus vai estar tá aí embaixo, tá? no comentário fixado. E, bom, galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje, tá? E para finalizar, eu tenho que deixar um negócio claro aqui para vocês que a plataforma Binomo é para maiores de 18 anos, tá? E na plataforma você tem sim o risco de perda de capital, mas obviamente que com muita análise e muito estudo, a nossa ideia é estar lucrando, né? E lembrando aí também que os links estão no comentário fixado para você estar acessando a plataforma, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, tamo junto e até a próxima!